Então vai, mostra o que ela perdeu! Mostra, perdeu! Olha o que ela perdeu! Aí, oh, oh, oh, oh! Engravidou o nosso piso! Ô, <risos> <risos> oh, Celso, porra! Mano. Caralho, Celso!